Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Vim hoje aqui fazer um convite super especial. No dia 13 de outubro, quinta-feira, em dois horários, às 14h30 e 19h30, eu farei uma palestra introdutória sobre o um programa de 8 semanas de redução de estresse e ansiedade sobre Mindfulness. Nesse dia, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é Mindfulness, essa meditação da atenção plena e, ao mesmo tempo, trazer para vocês informações sobre os benefícios que essa prática propicia, prática essa que é fundamentada, que ela é pesquisada por universidades, grandes universidades mundo afora, de Harvard, Stanford, pela Unifesco, inclusive no Brasil, e também a neurociência comprovando esses benefícios inúmeros que o Mindfulness traz. Benefícios, por exemplo, como a redução do estresse, ansiedade, como nós falamos também, controle do peso, Ajuda a melhorar os distúrbios do sono, fibromialgia, depressão, hipertensão arterial e tantos outros benefícios que podem ser alcançados com o Então eu espero você, dia 13 de outubro, quinta-feira, em dois horários: no horário que para você for melhor, 14h30 ou 19h30. Faça a sua inscrição no espaço na dica. O telefone, anota aí 15 272 8090. Então, dia 13. Espero você. Um abração. Tchau, tchau. Até lá.